Vamos lá, que hoje o vídeo é um pouco mais rápido. Não sei se vai ter tanta duração assim um ou outro que eu fiz e precisando conversar com vocês. Mas eu tenho que avisar algumas coisas que aconteceram. E por que que hoje não tá tendo vídeo de render Minecraft que eu tô gravando essa semana? Eu vou estar tá explicando tudo o que aconteceu basicamente. Ontem era pra eu ter gravado ao Minecraft. Só que o C9 entrou no grupo e eu tive a belíssima ideia de chamar ele pra gravar. Só que pra isso a gente precisava jogar na mesma versão do beta. No mesmo mundo. O que não deu muito certo. Porque nós tentamos jogar, ficamos lá, mudando de versão de beta pra não beta, de beta pra não beta. E nós não conseguimos jogar de forma nenhuma, nós juntos. Só que quando eu fechei a live, eu consegui entrar na mesma versão que ele. Ou seja, vai ter hoje à noite, nesse, nesse dia que eu tô gravando, que na verdade vocês estão vendo no outro dia. Ou seja, já foi essa live de me render Minecraft. Ou seja, vocês estão vendo esse vídeo provavelmente dia 11, dia 12 dia 13, ou dia 12, sei lá não sei que amanhã, no dia que vocês estão vendo esse vídeo amanhã vai ter vídeo de minha renda online porque eu tô gravando no dia que vocês estão no dia, no, ontem no dia que vocês estão na China é, é meio confuso, mas eu, basicamente já vou ter gravado no dia que vocês estão na China eu já vou estar tá editando pra postar no outro dia e também uma coisa que eu tenho aqui destacar pra vocês que eu percebi muito é que vocês não ficaram sabendo do meu canal de lives sim, o meu canal de lives voltou de uma forma diferente Antes eu tinha parado um pouco de postar lá, e eu tava postando muito vídeo de live mesmo, tipo, só um corte de live. Só que agora eu tô postando vídeos normais, tipo, os vídeos que eu posto aqui no canal. Eu tô focado lá em Hollow Knight. Inclusive, o Hollow Knight já tá no episódio 15 de Hollow Knight. Então, se você quer dar uma maratonada, tem a playlist lá de Hollow Knight, eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo o meu canal de lives. Então, se você quiser ir lá, você pode ir lá de boa. Ah, Agora vocês não estão vendo, talvez eu mostre agora, mas eu tô no Fortnite aqui de fundo Eu não estou jogando mais forte, eu já avisei isso em outro vídeo Mas eu só tô falando que talvez em um dia de live eu jogue Fortnite e eu veja eventos ao vivo Só que aí, no, no meio da, da minha ciência sobre isso, eu trago aqui pra vocês Por exemplo, que veio no Bruno Mars, eu nem sabia que tava o Bruno Mars aqui, mano eu Tava pega, velho Tipo, tanto que eu tenho 1300 V-Bucks, eu não gasto esse 1300 V-Bucks por nada porque eu nem completei o passe, pra falar a real. Eu nem completei o passe, eu nem tô pegando nada do passe. Pra vocês verem aqui, ó. Eu não tô pegando nada. Porque eu tô jogando vários outros jogos. Tanto que eu tô pensando em trazer um vídeo de Riders Republic aqui pro canal. Talvez eu grave hoje, talvez. E não saia exclusivamente Me Rende ao Mine. Então. Talvez amanhã, o dia que vocês estão assistindo esse vídeo, vai ser ou Me Render ao Minecraft ou Riders Republic. Então vocês vão ter que decidir e vão ter que ver como que vai ser. Então. Eu acho que é isso, né? Não sei se tem mais alguma coisa. Ah, galera, tem outra coisa que eu tenho que contar pra vocês também. Que eu vou mudar meu cronograma de live, de vídeo e tudo mais. Mas isso é um pouco pessoal, esse de vídeo. Mas eu vou explicar o que vai acontecer, basicamente. Não sei se vocês sabem, mas eu tô tentando mudar de escola. Porque a minha escola tava horrível eu não tava aguentando mais. E eu consegui mudar de escola agora. Só que o horário da escola é diferente. Antes era das 7 ter meio-dia e 35. Até conseguir fazer as coisas de boa aqui do canal. Só que agora vai ser das 7h até as 2 da tarde. Vou ter que almoçar na escola. Então eu vou começar a mudar um pouco o meu cronograma. Tanto que eu até tinha falado pro Contor, pro seu Gamer, o C9, que eu tava fazendo um horário de lives, mas eu não, não ia anunciar porque não era oficial, porque tinha chance de mudar. E mudou como vocês veem. Eu tava fazendo lives 7 horas da noite, de segunda a sexta, e sábado e domingo eu estava fazendo meio-dia. E eu tava postando vídeos todo dia. Meio dia no canal principal e sete horas no canal de lives. Agora esse programa vai mudar um pouquinho. Vai mudar um pouco. Uh, como que vai funcionar agora? Basicamente, eu vou fazer lives 9 horas. Todos os dias, segunda a sexta. Sábado e domingo. Na ah, verdade, sábado e domingo. E domingo? Vai ser 9 da noite também. Vocês vão entender já já porquê. E aí você me pergunta que horário que vai ser os vídeos. Vai ser... Eu acho que eu acho, tá? Não tenho certeza. Mas um vai ser às três. Não. É. Três da tarde. Três da tarde? Não sei. Vou ver. Mas provavelmente eu vou postar no Twitter, tá? Eu vou deixar o tweet aqui embaixo depois que eu postar. Mas provavelmente vai ser três da tarde, o vídeo do canal normal. E no, nove horas, o canal de lives. Ou nove horas, ou seis, sete horas. Vai mudar um pouco. Só sei que vai mudar. Eu não tô falando horário. Ah, do... Oficial aqui, mas o Twitter eu vou anunciar o horário, né, que vai ser. Uh, meu Deus do céu. Aí, agora falando um pouco sobre minha mudança de cronograma pessoal, inclusive, que agora eu vou passar a mudar um pouco o meu jeito de editar meus vídeos. Eu meio que vou editar dois vídeos e fazer as, as duas thumbnails antes de botar um para renderizar. Ou seja, eu vou botar um para renderizar, logo depois eu boto o outro para renderizar, na verdade eu vou botar um para renderizar, postar já, tô com o o feito, já vai ser bem mais fácil, e vou postar o outro. Inclusive eu estou gravando isso aqui, agora são nove e meia da manhã, era para eu estar gravando isso aqui, meio dia, uma hora. Porque eu estou preferindo editar os dois e renderizar os dois exclusivamente. Então, sexta ainda vai continuar o horário, sábado ainda vai continuar o horário, domingo ainda vai continuar o horário. Não sei se sábado vai ter live, mas domingo ainda vai continuar. Quando for segunda-feira, nós vamos ver tudo isso. E aí, talvez uma terça, uma quarta, uma quinta, dependendo de como for, Esses a segunda, terça e a quarta, os horários que eu tô querendo fazer, uh, eu anuncio o horário de lives, por aí. E sobre o Angel Minecraft, ou vídeo de rádio Public, confere o canal aí nos próximos dias, e o Halo Night no canal de lives. Inclusive nesse exato momento que vocês estão vendo esse vídeo vai sair um vídeo às sete da noite. Porque esse vídeo tá saindo na sexta, não, tá saindo no sábado. Então se vocês quiserem assistir, tá lá. Uh, eu vou postar vídeos de jogos campanha no meu canal de lives e jogos... Meu de Jogos no... Jogos multiplayer no meu canal principal. Eu tô gravando minha renda ao porque é um jogo que eu posso trazer com amigos, inclusive eu vou trazer o C9 pra essa série. E provavelmente vocês vão ver o C9 quase toda hora nessa série, se alguém quiser mais entrar o Gamer toda hora nessa série, o Counter toda hora nessa série se ele quiser. Então vocês meio que vão começar a ver mais gente entrando na série. Então, é isso eu acho. Muito obrigado a todo mundo Castilho. Eu sei que eu tô enrolando aqui falando obrigado a todo mundo Castilho. né? Não sei por que eu mesmo falo. Isso. Mas é isso. Esse que eu precisava falar pra vocês.